Então me diga Se algo importa, enfim Exatamente o que Está dentro de mim Estou quebrado em meio ao mundo E você mesmo assim Como consegue rir Cego pra tudo aqui Danificar Estou, me prendo ao respirar Freeze Não poderá se revelar e nunca mais se mostrará Vai a verdade congelar E nesse mundo distorcido pouco a pouco 20. Não quero te ferir, entenda que estou dentro de um mundo que alguém imaginou Só tente lembrar de como um dia eu fui Só tente lembrar de como um dia eu